Olá, sou Jureu da Guerra, represento a Região Norte no Conselho Federal de Psicologia, sou psicólogo hospitalar e especialista em saúde mental e toda a psicologia nos interessa, em especial para minha atuação, a psicologia que tenha um recorte na psicologia clínica numa clínica política, numa clínica que compreenda o contexto social, que compreenda a diversidade, que seja ampla no respeito às minorias e respeite todas as pluralidades, porque toda a psicologia nos interessa.